Fala, jogador! Tudo bem com você? Meu amigo, hoje a gente vai conversar sobre um assunto interessante que saiu aí como rumores, tá bom? Nada mais do que rumores da internet, mas que tem muitas coisas que parecem que é um rumor verdadeiro, aqueles rumores que saem aí que logo mais é, se tornam verdade, né? A gente sabe que na internet tem muita coisa que Sai, escapole pela culatra, né, os desenvolvedores, o pessoal que trabalha na imprensa, todo mundo aí vai saindo, vai comentando e vez por outros rumores, na maioria das vezes, na verdade, os, os rumores vindos é, de fontes mais confiáveis aí são verdade. Então, uh, alguns rumores dizem aí que GTA, a GTA 3, GTA Sandra, San GTA Vice City, seriam ali jogos que receberiam um remake por parte da Rockstar. Eu não vou me adentrar muito ao conteúdo dos rumores que apareceu lá. Tem muito canal fazendo isso aí já. Tem muita a, informação aí na internet. Se entrar no Twitter, é só se fala disso. Eu não vou falar disso, mas a gente vai comentar aqui como que a Rockstar pensaria isso. Primeiro, a gente tem que lembrar que a Rockstar não é mais a Rockstar sozinha. Né? A Take-Two é a dona da, da Rockstar. E é evidente que a Rockstar ele tem muito é, de... É, com o cedimento das coisas, né, a Rockstar vai continuar sempre sendo a Rockstar. Ela não vai deixar só porque a Take-Two tomou conta dela. Né, mas uh, a Take-Two vai com certeza aí, ter um impacto muito grande na tomada de decisões da empresa. E para a Rockstar, é, ela está num, tá num beco sem saída, na verdade. Porque ela fez aí, o GTA V, né, que foi um sucesso fez Red Dead Redemption 2, que foi um sucesso. E a Rockstar é uma empresa que vem de seguidos sucessos. E isso é muito difícil para uma empresa. Imagina você aí que você é um aluno aí da escola e você vem numa sequência de tirar 10 na sua prova de matemática e aí seus pais te elogiam, seus pais... É... Pô, meu filhão, minha filhona, só tira 10 aqui em matemática e tal Aí chega um semestre lá e você tira um 7, 8 Pô, não tá ruim Mas percebe que vai ficar um, um clima diferente Então a Rockstar ela tá bem nesse, nesse rumo Se ela lançar um GTA 6 agora Por mais que o jogo seja bom Se ele for um pouco inferior a galera vai cair matando porque ela veio numa tendência de crescimento, numa tendência de trabalho bom há muito tempo. Então, ela está nesse clima aí. Pensando nisso, né? Meus rumores lá, eu pensei aqui que fazer um bom remaster, não precisa ser um excelente, mas fazer um bom remaster, entregar um pacotão desses três jogos aí com qualidade interessante. Porque a gente está falando aí de jogos que saíram lá em 2000, 2004, né? Sanders 2004... Mais atrás, época de 2000 ali, 98, 99, 2000. E tem muita gente, principalmente a garotada aí, adolescente, entre 15 e 20 anos aí, que não jogaram esses jogos, entraram apenas no GTA V. E agora seria interessante, pelo menos, ter um trabalho aí de legendas dentro do jogo, porque o inglês ainda dificulta muito a entrada a esses jogos. Eu não diria que eles são extremamente datados, mas é sim um pouco datado. Se você é acostumado, né? Galera que nasceu em 2000, acostumada ali com a movimentação dos jogos recentes, uh, o jeito do personagem se comportar, e você vai lá pro travadão do, do GTA Sanders, por exemplo, do CJ Travadão, dá aquele impacto, né? Então, não é totalmente datado, mas é um pouco. Dentro do computador, é, quem, a galera que joga no computador tem vários mods uh, para GTA que transformam o jogo, deixa o jogo mais dinâmico, né? deixa o jogo mais bonito, conserta muita coisa e deixa ele... Mas, infelizmente, não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa de você ter aí um jogo é, feito agora, no, nas engines agora, atuais, com técnicas de computação atuais. Então, para a Rockstar, mesmo acreditando que ela não queira fazer, eu acredito que a Rockstar não queira fazer, acredito que a... a a ideia da Rockstar é sempre avançar, é, né? Para mim eu acho que eles já teriam começado o GTA 6 aí e meter, meter os dos peitos e tentar fazer algo, algo mais grande ainda. A gente viu isso em Red Dead Redemption, o cara foi assim fantástico. E mas eu, eu acredito que até que tu poderia ali é, entrar com esses modos porque é uma é uma pequena mina de dinheiro, né? Por mais que a gente pense assim, não vai dar um trabalhinho e tal, mas assim tem, tem história formada, tem um enredo concreto, tem assim a, a, a Rockstar já tem a engine própria dela. Então ela tem autoridade para criar um jogo ali que não precisa ser a excelência, porque o jogo já tá prático, já tem um jogo feito a respeito. né Então não precisa ser algo extremamente brabo, mas vai ter ali o, a, a lore do, do GTA Vice City. A lore do GTA San Andreas, para mim... Ela é meio galhafão... Eu penso um galhafão assim, mas interessantíssimo. É CJzão lá, tal. É bairro de, de negro, daquele modelo. Galera pobre, vai roubar, tal. Mas é muito massa, né? Inclusive, na época que foi lançada, era um tema muito em voga. Os filmes tinham muito disso, sabe? Aquela coisa. Então, assim, é, é, é meio galhofa. É bem galhofão, assim, nos estereótipos, tal. Pro, pros moldes de hoje, eu acho que a galera... É, muita gente que não era dessa época talvez não entenda. A gente precisa ver isso acontecer para ver o que, que a galera vai pensar. Mas é muito estereotipado, né? Tendo em vista a, a comunidade que a gente tem hoje, que não é uma comunidade extremamente gamer, mas é uma comunidade assim, é, que tenta colocar ali é, questões sociais dentro dos jogos, né? Não é a galera gamer, né? a galera gamer só joga o jogo e beleza. A gente extrai aquilo de bom, o que a gente não concorda, beleza. Mas dentro dessa comunidade não tem só a galera gamer, né? Tem essa galera também, que coloca todas essas questões dentro do jogo. Teríamos que ver como que isso se sai. E se a Rockstar iria mudar um pouco isso? Eu acho que isso também é uma preocupação deles, né? Apesar de que a Rockstar é bem polêmica na, na, na várias vezes que ela lança seus jogos, ela não, talvez não, não pense muito por esse lado. Mas a gente, os tempos estão mudando, né? Se, se as empresas não mudarem também, eu acredito que... É, coisas ruins irão acontecer com elas e mesmo a Rockstar, né, ela é empoderada e mas é, talvez ela tenha aí que mudar um pouco. Então, é, nesse momento eu acredito que mesmo a Rockstar não querendo, talvez seja uma boa para ela. Né? Porque ela vai dar um fôlego a mais, porque a galera tá pedindo GTA 6, tá pedindo GTA 6 e eu acho que GTA 6 está longe ainda, GTA 5 está bombando ainda. Né, o online GTA V é um estouro, não sei porquê, mas é, não deveria ser, né? Você já deveria ter parado de jogar GTA V quando você zerou o jogo, mas galhalfão, né? O online galhalfa lá, você faz um tanto de coisa, cara, é interessante você jogar ali duas horinhas, mas tá bom, né? Pelo amor de Deus, vai jogar outro jogo. Então, nesse momento que, que a Rockstar precisa de um fôlego, tá todo mundo cobrando ela, cobranças, cobranças, cobranças, eu acho que agora seria o momento ideal para ela fazer um remake desses jogos. E seria interessante para a gente também. Eu gostaria de jogar o jogo novamente, mas eu não vou jogar porque é um jogo datado, cara. Entendeu? É, teve o BRK o que fez lá a série do GTA San Andreas. Vi alguns vídeos lá, muita galera falando, pô, é interessante, mas nunca joguei, é inglês e tal. Tem tudo isso, né? Dá, dá, tem legendas aí que a gente pode pegar na internet, aí. mas a gente quer um trabalho feito pela própria empresa, talvez um trabalho de localização, seria muito legal né? ver o, o jogo dublado, mas é, fica aí esse questionamento. Eu acredito que pode acontecer, né? Ah, os rumores são bem fortes mesmo, se você for pesquisar aí você vai ver que os rumores, é, tem muita coisa que faz bastante sentido, é, provavelmente pode acontecer e se acontecer eu vou achar muito legal porque os jogos antigos da, da Rockstar são interessantes, dá pra gente tirar muito proveito deles aí, beleza? Então é essa informação que eu queria deixar pra vocês, esse pensamento aí, esse questionamento, coloque aí nos comentários o que, que você acha a respeito disso, beleza? Galera, se inscreve no canal aí quem, quem viu o vídeo, é, dá um, um joinha aí pra, gente, pra fortalecer o trabalho que a gente tá fazendo aqui, tá bom? Grande abraço pra todo mundo, falou!